Eu não vai atender não, depois eu falo sim. com ela Então, mano Eu e o Coutinho, você tá ligado? Que nós tá namorando, né? Tá mesmo? Tipo assim, sim, sim Só que tipo assim, o Coutinho, nós é irmão, tá ligado? Daí... Mas você não tá namorando com a Samantha e ele com a Kiara? Sim O que, que tem? É, o negócio é a monogamia e fio no cu, né? Assim que é bom, eu gosto assim Como, Como assim, cara? Não tô entendendo Eu não gosto de monogamia, não não, mano, não tô entendendo, mano. Você namora com o Coutinho? Não, mano. O Coutinho é meu irmão, eu falei, pô. Mas você não falou que namoro com ele? Não, disse que eu namoro. Eu falo, tá ligado? Que eu e o Coutinho... Caralho, ah, você entendeu ah! errado, mano. Caralho, que cara burra, mano. E o Coutinho tamo namorando com tá. as duas minas, cara. Entendi, acho Meu Deus cheiro. do céu, cara. Entendi, entendi. Porra. Entendi, entendi, entendi. Ok, ok, entendi, vamos não, lá, seguiu, então, seguiu, mano, vocês são irmãos, tipo tá assim, certo É, a gente é irmão, tá ligado, ele falou que ia chamar a mina dele pra casar, tá ligado Vocês querem fazer eu um bem bolado junto Então, mano, daí nós vai casar junto, tá ligado, vai casar eu e o Coutinho Eu, eu vou casar Sim, agora, sim, tá entendi, aqui, entendi, junto, entendi. Né? não, peguei, peguei, aham, uhum, aham uhum. Então, daí nós tava, tipo assim, Pedro, você que é meu amigão aí, tá ligado, mano A gente tava precisando de um padre, tá ligado Ah, com toda certeza daí, Não, mano, daí, eu queria saber se você tinha os dons de chamar o Alceu, mano, pra ser padre Será que você... Não, fechou, chamo sim, chamo sim. Você chama ele? Chama, chama, chama, chama. Valeu. Eu tô brincando, porra, você quer ser o padre, carai? Porra, claro que eu quero, caralho. <risos> Só que assim, vocês vão escrever os votos e eu vou dar uma adaptada no, no meu estilo, fechou? Não, fechou. O que, que é os votos, mano? Eu voto sim lá pra casar, mano. <risos> Não, o voto é tipo assim, ah, meu amor, eu te amo. Ah, é, o amor, eu te amo. é o que você vai ler pra ela. É o que você vai ler pra ela. Não, você tem que escrever o que você vai falar pra ela lá na hora. Ah. Eu posso te mandar a base aí de um casamento que eu fui padre, pra você ter uma ideia sim, de como sim. é? Não, manda o do outro pronto já, só mudar o nome <risos> ali já era, pô. Fechou, fechou, eu mando, eu mando pra você. Oh, pelo amor de Deus, o cara escrever escrevendo voto. Voto sim.